Ninguém aqui conhece essa canção. Vamos lá. Ela já pescou, ela já pescou. Introdução, maestra. É homenagem. É homenagem ao Will. A Will. Ai Will. Will. Adivinharam aí, tá vendo? Já. Não sei como. Não, não, não sei como é que vocês conseguiram adivinhar. Sim. Tem várias homenagens embutidas aí, viu, gente? Tá? Várias embutidas aí que a gente vai descobrir aos poucos durante a festa, Eu sei que vou te amar Uhul! por toda a minha vida te amar. em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente, eu sei que vou te amar. Te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar. Eu sei que vou saber A eterna desentoura de viver ver A espera é Te viver ao lado teu Por toda a minha vida De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento e em seu louvor em espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar o seu contentamento. E então, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer o amor que tive, que não seja mortal o posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Por toda a minha vida A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar Porque essa ausência tua me causou Poeta. Vinícius. Vinícius Poeta. Vinícius Poeta. Queridos, ó, Vinícius. parabéns. Queridos, vamos provar o Tiragosto ali.